Pessoal, a gente recebeu agora do Poder Executivo, do governador Ibanez, um projeto de lei muito absurdo, né? O título do projeto de lei fala que é uma autorização ao Poder Executivo a transformar o Instituto Hospital de Base em uma organização hospitalar do DF. Ele está privatizando, transformando uma fundação de direito privado quase todos os organismos da Secretaria de Saúde. Está desmantelando a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e esvaziando a sua função pública, inclusive de administração de todo o sistema de saúde do Distrito Federal, do SUS-DF. Isso é muito absurdo, vocês terem noção, ele quer de antemão né, transferir para essa organização privada as unidades de pronto atendimento, as UPAs, o Hospital de Santa Maria e gradativamente todos os serviços de saúde do Distrito Federal, e ele quer fazer isso numa convocação extraordinária, sem discussão democrática com a população, que são os usuários do Serviço de Saúde, sem discussão democrática com servidores e servidoras que constroem a Secretaria de Saúde, o seu atendimento, e no momento onde o Parlamento está em recesso, ele quer fazer isso a toque de caixa, sem debate, sem respeitar o rito legislativo, então isso é muito grave, e a gente vê que no artigo 1º ainda, ele coloca os servidores, no parágrafo 11 aqui da proposta do projeto de lei que ele manda para a Câmara, ele coloca os servidores aí numa, numa situação de limbo, e a Secretaria pode remover os servidores a qualquer tempo, né, para outras unidades, mesmo os que fizeram concurso para a Secretaria de Saúde, que são a maioria, quase todas, da Secretaria de Saúde, eles podem ser transferidos transferidos para outras áreas. Muito preocupante esse projeto de lei, é algo que muda todo o regime da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, toda a administração hospitalar, dos pronto-atendimentos, da atenção primária, aqui no artigo 1º, Parágrafo 1 fala, inclusive, para toda a Secretaria de Saúde, o SAMU. Quer dizer, muito absurdo esse projeto e a forma como ele chega na Câmara Legislativa do DF. Nós queremos debate, é importante que esse projeto seja debatido. A gente não pode aceitar que uma mudança é, dessa magnitude seja aprovada a toque de caixa na CLDF.